Na oliveira mais antiga de Portugal, 3.350 anos, ou são aqui dos galos de fundo, em mouriscas abrantes. Foi medido recentemente, em setembro de 2016, creio eu, e segundo o método utilizado, realmente foi avaliado depois com. Uh, e por isso vim aqui de passagem, aqui trabalho esta região e aproveitei bem fazer aqui umas fotos e vídeos de 360 para quem tiver curiosidade em ver melhor eles estão aqui em obras portanto estão aqui a construir um espaço uh, para destacar aqui a ver é interessante portanto temos a parte a interior é toda louca nela, as folhas parecem estar com um, muito bom aspecto tem, oliva, tem Azeitonas a nascer. Estão verdes ver neste momento. É interessante saber que existem seres vivos tão antigos. 3.350 anos. Incrível! Agora podem ver aqui por dentro. Vou levantar. Vejam aqui por cima. Agora podem ver por aqui. Até vou deitar a câmara podem rodar o smartphone ou no computador para verem como o vídeo está em 4K podem colocar máximo de definição para conseguir ver Melhor. vou dar a volta agora aqui por dentro aqui o outro lado Aqui. podem espreitar. Bem, espero que tenham gostado aqui desta visita virtual em 360 à Oliveira mais antiga de Portugal.